Boa noite a todas, boa noite a todos. O candomblé é uma religião brasileira que decorre de várias matrizes do continente africano. Aqui no nosso país se constituiu, resistiu, cresceu e compartilha conosco ensinamentos graças às grandes matriarcas dessa religião. Que souberam abraçar, recuperar, disseminar. Paz, amor, compreensão, generosidade. A nossa religião, nossas buscas existenciais têm como desiderato a caridade, Féni, a bondade, o orê, a verdade e burá, entre outras. O conjunto de todas elas é Iuá, o caráter, que de uma forma tão bonita, tão poética e tão profunda, na cultura iorubá é personificada numa mulher. Portanto, as nossas buscas em vida, as nossas buscas pela vida, as nossas buscas em pela espiritualidade, são inspiradas na mulher. Protótipo do conjunto, da reunião e da expectativa de uma sociedade mais justa, mais harmônica e mais caridosa. Eu agradeço a todas as mulheres que existem, a todas aquelas que existiram e as que haverão desistir modo pé e eu agradeço às mães ancestrais beni a sim a paz